E aí clã Sheldon aqui de novo, hoje a gente está vindo com mais um metroidvania sensacional chamado Record of Lodos War Didlit in Wonder Labyrinth Labyrinth <risos> Baita nomezão, hein? E... Bom, é um jogo aí inspirado numa série de animes, mangás e também outros jogos desde 1990, se eu não me engano Vamos brincar um pouquinho com isso aí esse jogo foi nos presenteado pelo Destino Inexorável, vou deixar o canal dele na descrição, que é muito legalzinho. Muito bem, o vento sopra. Hum, apenas um, um pássaro solitário voa contra o vento. O vento chacoade chacoalhe, chacoade O vento chacoalha os galhos das árvores. Muito bem. Primeiro estágio. Olha só que belo. Esse jogo ele foi feito na mesma plataforma e pela mesma equipe.. Eu devo ter caído no sono. Oh. Pela mesma equipe de Tour Luna Knights. É sensacional a plataforma. Onde estou? Me parece familiar mas, mas eu não sei que lugar é esse. Eu vou ter que dar uma volta. Aí ele explica né, que a gente pula da espadada que é incompleto, bastante incompleto inicialmente, o... a música é dramática, aqui já aparecem os primeiros inimigos, e não tá com cara de que é para lá não, porque o nosso pulo é tão baixo, começando a ir pra, ir pra esquerda né, é meio incomum, olha lá, céu. Você... Olha só, Goblin, a gente consegue pegar o equipamento dos bichos, que legal Que estranho, eu normalmente não uso isso, mas parece tão leve Olha só que legal, é, aparece na animação que a gente está usando o porrete Olha só, também dá um dash ao contrário, O bem legal o efeito então, vamos, o que é isso aqui? Pegamos um item. Ah, a gente tem uma fadinha. Ó. Com essa fadinha a gente consegue flutuar. E tem gasto? Aparentemente não tem gasto nenhum utilização da fadinha. Usar aí permanentemente. <risos> Eu gostei, gostei. Mas acaba com a graça né, do jogo. A gente não sabe até onde né, vai ser usado. Nossa primeira subida de nível. Vamos pro outro lado, que agora a gente alcança. Oh! Ah, é um cavaleiro ali, saiu correndo. Eu tomei um belo de um susto, viu? Confesso. Não esperava um negócio desse Onde... não pode ser NÃO PODE SER Cadê aquele bicho que tava aqui? Não tá mais? Olha só, dá uma investida Olha só A gente tem a lança do imp Pra que lado? Bom que a gente alcança... Ah, tem que ser pro outro, tá fechado. esse jogo ele está incompleto ele já é comprável mas ele está incompleto aqui é um teleporte o sinto roula nights que é um bairro jogando também a gente fez a série você não pode respirar debaixo d'água a gente fez a série torro luna nights também é muito bom um jogo sensacional Para quem jogou, teve até um update Esses Goblins tem a cara assassina Por enquanto os inimigos parecem bobinhos, mas sempre assim pra... A hora que eles começam a se aglomerar na tela, aí que é o bo bagulho fica complicado Vamos refazer Trechos não. Ali a gente... ah, tá. Aqui tem um barril e a gente não consegue atravessar. Muito possivelmente há necessidade de um item. Que é esse? Pegamos o item: Salamandra, o espírito de fogo. A gente troca de espíritos, agora que ataca, ó, dando pra caramba, pegamos uma faquinha, vamos trocar, ó, muito mais velocidade, velocidade é importante no nosso tipo de gameplay, porque a gente é meio ruim de desvio, então quanto mais rápido resolver a parada, melhor. está com o espírito de fogo, agora a gente consegue explodir os barris o lobinho vamos dar uma olhada pra cá está trancado, vamos trocar nosso espírito para a fadinha do vento Só, só. Tá, talvez não, não seja possível procurar O louco Ele me empurrou para fora da tela Olha, um arco Que beleza, hein Falando que a gente pode subir o nível das nossas fadas. É um nível temporário, talvez. Com certeza é um nível temporário. Deve ser só até tomar dano. Mais um TP. um save. Ah! Para isso que serve o arco. O arco também ricocheteia. Bem! Vai jogar até mais ou menos o chefe, né? Tem que encontrar no chefe. Isso a gente acabou não explorando todo um pedaço. A gente consegue passar utilizando os espíritos diferentes por essas as de energia. A gente destravou. Não, não. O nosso espírito tem uma habilidade especial. alegrias, hein, por enquanto. Opa! Slain, então é aqui que você estava? Você parece perturbado, sei lá. Apenas onde estou? É minha familiar, mas eu não sei onde estamos. Você deve encontrar a resposta por si só. Por mim mesma? Continue procurando, você vai encontrar. Observe, pense, pense e tente. Todas as pessoas deveriam saber isso Agora eu vou vazar É isso que estava escrito Sling, o que você estava tentando dizer? Eu acho que acabou de falar Que você deve encontrar a resposta Por si, próprio. própria Oh, é um bicho daqueles, xarope Duvido, você vir pra cá, duvido a gente está usando a fadinha do fogo de brincadeira a fadinha do... como a gente estava tá usando a fadinha do fogo o dano de fogo é não sei se é inviabilizado e agora o que eu tenho que fazer a gente fizer assim aí põe já pega uma ali um Isso. bem mais ataque e também extensão Acho que é mais extenso Ó ali tem um negócio Mas a gente ainda não consegue escorregar Esqueci, compl <risos> Esqueci completamente com uma taca Olha, a gente voltou para a inicial Lembra que tinha uma portinha aqui Dá uma olhadinha no mapa Vamos ali pro lado esquerdo Fazer um corte até a gente chegar lá, lá. Opa! Encontramos mais um carinha aqui Gin! Você está vivo estou tão feliz em vê-lo? Estou te confiando a semente da aventura Que? O <risos> que, que você quer dizer com isso? Estou <risos> Ele repetiu Ó oh. Ah, mercador, a gente pode comprar coisas, arcos, que legal, eu quero uma espada melhor, ô, amiguinho. 900? Quanto que a gente tem? <risos> 300? A gente não tem dinheiro pra nada, a única coisa que a gente pode comprar é, é nada mesmo, nada. Ah, pera, a gente pode vender. Pera. Vamos vender, o que, que temos aqui para vender? É, não, não dá muito dinheiro não, viu? Não dá muito dinheiro não. Bom, a gente encontrou o cara que vendas perto do TP. Agora a gente vai atravessar aqui essa área toda. Tem alguns inimigos que a gente descobriu que se você estiver usando uma fada errada, ele não dá dano neles. Triste, né? Vou tentar pegar aqui uma Poção. Bem grande área, viu? Bem grande mesmo. A gente vir daqui, vamos descer. Quem sabe antes de um chefe a gente já consegue uma grana suficiente. Aqui, ó. Exatamente isso aqui eu quero mostrar. A gente está usando a fada de fogo, então... Quando o um determinado inimigo ataca a gente, a gente não consegue dar dano, mas também não recebe. Homem lagarto. Tem um arco novo. Eu acho que a gente fica demasiadamente forte logo no começo, viu? Pega muita coisa. Eu não precisaria pegar o HP tá pela hora, a gente precisaria... Aí. Vamos usar a fada de fogo aqui para recuperar o nosso HP. Ela já está level 3. Cheio dos trick-tricks esse jogo, hein. Bom, a gente fez um bom farm em um pedaço. E agora a gente vai comprar a espada. A tese é a mais forte que tem. A teoria é a mais forte que tem. Agora a gente vai... cara não paga nada, o cara não paga nada. Não tem... não paga nada. Precisaria de... Vamos vender esse arco velho. Ah, que legal. Muito bem. Trocamos aqui os itens. Compramos uma espadona mais pesada. Eu não quero mais farmar. <risos> o resultado não foi muito bom, mas tá bom. Um pouco pior do que imaginei, né? Mas pelo menos a gente está com a espada mais forte do, do jogo até o momento, né? É, não tá ruim, mas tá bom, não tá bom, não. Mas agora a gente já vai pro chefe e vamos encerrar o nosso vídeo depois dele. Vai que louco. Abram. Wonder of the Lagrange. <risos> Você deve ter... Bom. Se tiver um diálogo aí... lá, grandes coisas Agora a gente tem que... Tem que ir driblando ele... Oh, tomando. Não está dando muito dano nele não, viu? Ficar muito perto dele. Ela tá no fim, né? Eu queria dar um especial, mas falhei miseravelmente. Ei, derrotado! Derrotado o menininho! pegamos este bola de cristal uso em aí... desconhecido bom vamos usar aqui o gibri a sua porta uma porta que vomita plasma Um TP, eu não quero um TP, eu quero um seio pra gente concluir. Portas amarelas trancadas. Ixi. Será que tem como? temos um Robert mas o que eu quero mesmo era isso aqui <risos> era isso aqui da perfeita no chat. ó oh. é muito esperto aí com as portas Ah, minha nossa! Não tem seis <risos> Não tem seio! Que triste! Pegamos um item... Agora a gente pode deslizar, ó! E será que a gente faz tudo hoje? Hum? Vou fazer tudo hoje, velho. Ficar um pouco mais comprido, mas não tem problema. Onde é o mapa, a gente tá chegando para lá? Aí ó. Isso aí mesmo, já derrotou Ah não, não tem mais área, tem mais então a gente vai encerrar por aqui. E aí, vocês gostaram deste jogo? Eu gostei muito, espero que eles concluam ele o quanto antes. A gente se divertiu bastante com esse Metroidvania sensacional. Não sei para quais plataformas sairá. Eu acho que PS4 é uma, acho. Fica assim, gostou? Deixa o like, se inscreve no canal, dá uma olhada nos nossos vídeos, a gente joga jogos indie, Metroidvania, recomendações. Deixa um comentário pra gente, a gente sempre gosta lendo e fica assim. Até o próximo vídeo, ó. Viva a amizade!